Olá com vocês, é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje a gente vai dar começo aí, ó mostrando para vocês aí do que a gente vai estar tá fazendo a nossa Tornadona, então acompanha aí desde já, já, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e participa junto com a gente aí desse sonho que é a nossa Tornadona, então vou estar tá mostrando para vocês agora aqui, olha o estado da nossa Tornadona, vocês já viram no outro vídeo que eu apresentei para vocês, mas só para vocês também que estão começando a assistir agora, ter uma noção do que aconteceu. Sabe que aconteceu um acidente, quebrou guidão, tortou as bengalas. A moto faz três anos que tá parada. Coxou essa traseira aqui, ó. Vamos ter que desentortar, né? Sabe que eu vou colocar o sisteminha de freio disso, o traseiro da XRE. Então tem bastante coisinha que eu vou fazer nela. Então, acompanha aí que eu vou começar a adaptar. É... O tanque da CRF 230 Então vou ter que fazer a retirada de alguns componentes aqui Que nem esse suporte do tanque original Vou ter que tirar O suporte aqui vou ter que tirar é, Mudar um pouquinho, fazer o um esqueminha aqui para pôr a bobina bem no centro aqui da, do quadro Então tem que retirar o, o radiador de óleo aqui Porque aqui vai ficar o tanque Então tem bastante adulteração Bastante coisinha que eu vou ter que mudar nela Então acompanha aí Que tá muito top hein Tamo junto, valeu! Viu aí que eu tirei... Já tirei aqui o sistema de radiador de óleo, né? Já removi. É, retirei toda a parte do chicote. Então aqui é o seguinte. Tirei os cabos porque esse suporte aqui eu vou estar tá retirando, né? A princípio, pelo menos por enquanto, ele não vai atrapalhar. Mas o que eu vou cortar aqui agora... Primeiro vai ser essa parte onde segura a borracha do tanque original. Vou estar tá tirando ele fora. Vai ficar reto aqui. Se futuramente quiser voltar ao original... É só passar um eixo ali e fica filé. Mas essa moto, como eu digo, essa adaptação que eu tô, tô fazendo nessa moto é porque essa aqui é uma moto apenas para trilha. Não é uma moto de rua. Então, não vai haver necessidade de voltar ela original. Então, vai ficar assim. Então, vamos agora fazer o corte. Acompanhe aí. Então já fiz aqui ó, pode ver que já saiu agora, alisei aqui, ó. aqui eu tô falando pra você, ó, tem um buraco que é fora fora, se tu quiser depois é só colocar um eixo, dá para utilizar, mas como eu disse não vamos voltar a usar, então agora eu vou estar tá colocando o tanque aqui é o seguinte ó, já removi aqui o guidão para conseguir trabalhar direito, a frente aqui, a parte do freio, as coisas, tudo certinho então, como vocês podem ver, eu tô tentando adaptar aqui a roupa da CRF250F. Em tese, não sei se já tem alguma tornada adaptada, mas eu tô bolando esse projeto. Eu não achei nenhuma na internet. Então, até o final, vamos ver se vamos conseguir fazer a adaptação. Vamos manter essa roupa, se vamos colocar outra roupa da crf 230 normal. Mas, a princípio, vocês estão vendo que a roupa aqui é preta e vermelha, né? Eu não tenho certeza se até o final do projeto vai ser vermelha e preta. Então, é, caso até o final mude de cor, então vocês sabem que... Até a gente finalizar, tem muita coisa que pode rolar Então, a minha vontade era preto e amarelo Se a gente conseguir fazer no preto e amarelo Ok, então Tá de parabéns, se fazer no preto e vermelho E ficando bonito, também tá de parabéns Então, como eu mostrei pra vocês A adaptação aqui, ainda tá torta as bengala Vou passar o caminhão Ainda tá torta as bengalas É o seguinte, pra mim conseguir adaptar essa roupa Eu vou ter que diminuir o curso da bengala Aqui ó, da, da caixa da mesa virar. Então, tipo assim, eu vou ter que te perder aí uns 10% de cada lado pra não pegar aqui, ó. Porque eu quero fazer o suporte também aqui do original. Do original aqui do tanque. Então, se eu pôr o tanque até. Lembra que eu falei da marcação? Ó, já tá até pegando já aqui, ó. Então, acontece? Eu vou ter que fazer o tanque vir até aqui, assim, mais ou menos. Não consegue, não consegue né? Ó, quero deixar até nessa reta aqui do pescoço, mas já tá pegando, ó. Então, se eu vir com o guidão até aqui. Porque é, essa carcaça aqui, na verdade, o guidão vai estar tá para cima daqui, entendeu? O guidão vai estar tá aqui para cima, porque vai ser o guidão Oxy com o alargador, o, o adaptador. Então, essa base aqui minha está judiando. O, o ideal aqui seria trocar a mesa, trocar a parte de cima. Também é um projeto que vamos ver até o final, às vezes vai nascer se eu consigo uma parte de cima aí top coloco aqui, né? É, agora, vamos continuar a adaptação, eu vou deixar meio rápido aí as partes que eu não consegui gravar, depois eu explico para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeira montagem. Hein? Que agora daí eu vou começar a fazer a configuração, fazer aqui os detalhes, verificar aqui, começar a ver onde vai ser feito suportes, arrumar essas frestas, ajeitar aqui que eu vou ter que refazer a hora que eu for fazer o banco. Por último, que aqui o banco ele faz um tipo um triângulo aqui, né? Isso eu vou fazer aqui também. Aqui você pode ver que tem uma abertura aqui. Eu vou ter que aumentar o banco também lateral. Talvez eu faça ele vir até um pouco mais em cima. então Vai ficar um banco muito confortável, muito grande, igual o original, quase, né? Aí eu fiz o suportinho aqui, ó, dessa capinha da carenagem. Já coloquei aqui essas bengalas aí, como vocês viram, só pra gente ver como tava feito aí o suporte. E vamos dar continuidade. Pra mim é muito importante que esse projeto fique bom, né? Logicamente, primeiramente devido ao alto investimento que eu tô fazendo nessa moto. Mas só de ficar contente e saber que ela é a primeira moto no Brasil adaptada a essa roupa. Pelo menos até onde eu vi, é, posso estar enganado, mas até onde eu vi, ninguém adaptou essa roupa até hoje. Devido ao complexo de trabalho, de muito suporte. Se o da 230 já dá um trabalho, esse aqui deu, tá dando o dobro. Eu já teria instalado tipo 5, 6 kits de 230 numa Tornado, que seja, que já dá trabalho. Mas esse aqui ele é um pouquinho mais complicado. Mas vamos ver se no final aí vai estar tá bem top. E se não se inscreveu no canal, se inscreve já aqui para dar essa força pra gente. E deixa seu like se tá gostando do nosso projeto. Pra gente estar tá cada vez mais trazendo mais novidades para vocês. Valeu? Então é isso. Esse vídeo eu vou estar tá deixando até aqui. É, para não ficar muito longo. E até a próxima parte aí, dando continuidade em alguma outra parte que a gente vai estar tá fazendo. Beleza? Então se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, tchau!